Fala aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estou voltando com o canal oficialmente. Uhul! Isso tudo graças ao meu parceiro Jonathan Kalef do canal Chuba que nos presenteou com a placa-mãe top, moleque. Então, galera, confere lá o canal dele porque é muito bacana. Então, sem mais, sem mais delongas, vamos para o vídeo fora de Rainbow Six Siege. Tamo junto, galera. Vamos que vamos. Essas duas bombas. Caralho, esse Rainbow é bom demais, mano. É. Louco, Nossa, né, mano? É muito bom primeira vez que tu jogou? Pra valer o primeiro dia. O que que ele tá falando? Alguém por favor, por... sei lá, me dá uma luz aí. Não, precisa é, dar um pano de óculos. Páscoa, páscoa, a gente. cala a boca, páscoa. Não vai de recruta. Oi, eu tô sem É mano. o Tom, Elton. A gente, a gente, gente. Ah, ah cara, você e... tá ligado à lei do recruta, recruta tá fudeu. né? Fudeu, a lei do recruta fudeu, irmão. Você tá ligado à lei do recruta, né? Não. Não, não me matem. A gente vai deixar só essa. Se for de recruta de novo, você tá ligado, não, né? Não, cara, eu tava minimizado ali vendo se a gravação tava rolando e tal. Você... Não, não, não, não. Mete louco não. Não adianta mete dar ninguém. no louco, não. Mete louco. Cara. Não. É toda hora, toda hora dando Miguel. Quem <risos> pediu explicações, é pra não fazer de novo. Ah, então é nóis então. Mano, de 12, cara, eu vou levar todo mundo. Tá Lava daqui tá para mim. Ô da, tá da Datão, deixa. Deixa, ah, tá. deixa as armadilhas da Frost perto, da, ah. perto das janelas ah, aqui. Como é que eu tô limpando o controle? Eu posso apertar o botão de atirar sem querer, é mano. Todo mundo voou é porra. Posso cortar tá no controle, cara? Porra, mano. Mano, tem o uma panada. Pô, diz no vizinho, mano, é que eu Mano, ele não está chegando de a Deixa de páscoa. Porra, eu páscoa. No limpando o controle. Agora que é cobrado aí, galera. Pode crer. Tá no controle. O que demorou, molecão? Ó, tem um buraco no chão aí, mano. Abriu um buraco no chão. Moleque, pode ficar susto. Oh, não. não, não. Deixa não. Eu, eu mano, olha que maravilha Ô, galerinha, quem ainda não reforçou as paredes, reforça aqui, ó Aqui dentro é. Ready for Boa, Datão Deixa eu botar uma arame farpada em cima dessa armadilha do Dato aqui Deixa Tem parede eu. pra reforçar aqui, não tem nem o que não reforçou hein. É, foi eu, mano, eu tava foi aqui. tá Não é foda o Elton, né, velho Vou jogar com o lag do diabo aqui. Quem não pegou o colete? Colete? Eu ainda não peguei, eu vou pegar aí. Que que o outro tá fazendo lá no, no outro casa? Fica oh... Ah, é bom ficar um pra fora, mano. Não é bom ficar todo mundo aqui, não. <risos> Isso <risos> dá bota aqui mesmo. Boa, oh, molecão. <risos> Nossa! Matei, matei um. Matei um. Vem, vem. Morri. Matei um, cara. Matou, tô vendo. <risos> não matei, matei, eu deixei um, ele cara. caído. deu um tiro de 12 na na boca. Para Nossa, o nosso tá atirando pra cima, rodando, igual uma bailarina, tá ligado? <risos> o que o Flávio tá fazendo? Eu, eu fiz que eu Os caras ainda não acharam a gente. Ui! Pegamos, Matheus. O cara fez Fudiu o bagulho tá Ui. Nossa senhora. E agora? Tá daí, agora o bagulho é doido, A mano. A tá bastante fugiu. fudido, parça. Tô com 58 de life aqui, já quase morri já pro maluco. Datão, já fica A de dele. 12 tá ligado, né? Olha o carrinho aí, gente. Nossa, Dato, o Datão foi aí, Do lado, do lado. Atrás, atrás, é Datão. Nossa, atrás eu nem vi, mano. Onde? Nossa, é o Medidato morreu, Sim. meu, gente. Onde é que o cara tá, cara? Nossa, Aí, mano, ó eu, ó, eu morri. Doido? Tá aí embaixo, né? Achei aqui já. Não, ah, tem um Achei. lugar aqui que às vezes vem sim. É... Ah, é. É refém, né, mano? O refém não vem em cima mesmo, não. Tô mostrando. Ah, embaixo, aí é embaixo. Ah, né? sim, sim, sim, sim. Com certeza, né, mano? É embaixo, é embaixo, tá... embaixo. Ah, não. Não, ah, não. eu parei meu caminho do lado aqui, ó. Vamos descer aqui? Ah, não é não. Páscoa, Páscoa. Na moral, Páscoa, você não deveria vir aqui, cara. Ah, não, velho. Quando eu fui chegar num lugar, faz eu... Faz silêncio, faz silêncio. Ô, oh, Páscoa, seu burro. Que isso? Ah, é lá, em, lá embaixo. Ah, mano, já morri, cara. <risos> volta, eu, volta, volta. Eu te salvo aqui. Volta, volta. Ô, ah, oh, tá... vai todo mundo pelo esgoto, mano. Tem que que voltar. Mesmo, mano, O cara magurante. tava de 12. O Páscoa veio rushando. Pera. Tá vendo que ridículo? O cara deu cinco tiros. Eu só vi um. <risos> mano... Velho. Boa, boa, boa. Matei, eu matei, matei. Porta, matei. Atrás. Atrás. Atrás. Nossa. Cuidado aí, ah, ó. Mano, eu tava eu que Cara, porta da mano. esquerda. já era. Olha, o tinha que ter um Eu tava batendo. <risos> Porra, TV. Agora que eu fui ver que você matou o dato, mano. Ah, você, você que, é que é me matou, TV. Esse... Vai tomar no um puta. Cara. Vou, o cara ia morrer pra mim, velho. Você mereceu um tiro de 12 na cabeça, Diego, na moral. Isso foi demais, cara. Quem foi de Frost? Eu. Foi o, o Elton. Ela. Deixa, Vai lá, então, deixa o Frost pro, pro Dato. Vai lá então, Datão, Vou Isso. de Doctor. Eu fui... eu fui tirando o cara, o Dato entrou no. Não, você não foi atirando o cara, eu tava atirando no cara, você que me matou. É, cara. Ô Dato, O Dato. A armadilha deixa só nas janelas, mano. O cara pula, não dá nem pra ver. Ontem até o Elton, tá que tá é viciado, batido, batido. morreu desse jeito. Batido, batido. Verdade. Boa, recruta. Não. Deixa ele tá animar o Páscoa que recruta. Sou outro parceiro, mano. Um tiro só, um tiro só. Paz lá. Tá? Ah, <risos> o tá Páscoa? Só Páscoa, eu atirei em você pro vídeo ficar engraçado, tá ligado? <risos> Nossa, cara, que cara cínico, mano. <risos> Aí, coloca, coloca aqui na janela o Dascal. Aqui, ó, coloca nessa janela aqui, ó. Ah não, já tem, você já colocou. Nossa, é o cara rápido, hein? Ô, oh, bora é, reforçar a parede, vi, você vai gente. entrar. Ô, oh, bora reforçar a parede aí. Já, galera. <risos> vou fechar aqui o TV, você vai entrar? Não, eu não vou entrar, não, eu não vou entrar não. Não, mas eu tô de médico, vou ter que ficar aqui Isso. O... não vem ninguém de... Cadê o Uau, colete? mano? O drone tá aí, o drone ah, tá aí Coloca ó. a parede aqui, gente Mexe na parede Cadê o colete, ô, TV? Dropa <risos> o colete, TV Porra, TV Mano, a função do TV é só colocar o colete no chão Ele, pro... ele não faz isso mas ainda, da, mano protege, protege as paredes gente, lá Gente, vamos, vamos, aí, reforça, aí. Aí, reforça aí, reforça aí Reforça aí, mano Vamos ficar no mesmo Porra. canto ali, dá. É, mas aqui é só as paredes, não? Sim, é. sim Olha o que o Diego tá fazendo. Você vê tá fazendo nada, tem um cara ali, porra, faz me, ah, me sacanear. Olha o que colocou, boa moleque. E fala quando eles, quando eles entrarem. Pô, deixa eu colocar uns arame farpado aqui, ó. Os caras aqui, ninguém vai me ajudar, não, caralho. Ah, não dá pra ter sensibilidade assim. Caralho, mano! Eu não tô nem na porta, Nossa, mano, que merda foi essa que eu fiz, velho? <risos> <risos> não tô nem na porta, como é que eu um monte de cara, vai Nossa, mano, tá tudo, tudo que tem lugar. Nossa, velho! Meu Deus, o eu gravei isso. Ah. A arma do Dato tava invisível pra mim, mano. Por isso, tem é embaçado. Só queria deixar claro que agora não, não dá, dá né? né? Ah, tá... Dato, tá aí? Quem que já tá atirando aí igual um retardado? Né, mano, esse cara atirando aí igual um retardado, mano. Ô, oh, Dato, eu não sei. É, Os maluquinhos do caçar o terrorista caem na armadilha da Frost, mano? Aham, uh -huh, sim. <risos> se cair, coloca, tá ligado já o esquema, né, Dato? Aqui, ó, ó se liga. Vou colocar essa maquininhas oh, aqui. Cadê o colete, mano? Aqui, ó, pra não matar refém, ó. Olha ó, ali ó, o macetinho pra não matar refém. Vou lançar um bagulhinho desse perto dela. Tá Mano, ele vai acabar matando o não refém, velho. Eu vou dar tudo pra risada. Não, pô. Isso daí é pra explodir a granada, velho. Pra, pra explodir a granada sem explodir. <risos> Nossa, Nossa, alguém, alguém me ajuda. me velho. Alguém me levanta, cara. Boa, boa, boa. Estão ali. Levando, eu não vou agradecer, me não? Vou o dato. Não vai agradecer, não, né? Muito muito obrigado, obrigado, Valeu, valeu, valeu. É nóis, moleque. Você é... cê vocês não, vocês não levantaram o principal! Vagabundo! Revive ela! Revive, revive o refém! Revive o refém! Não me revive! Caralho! caralho. Eu, tenho <risos> eu, tenho <você. risos> eu tenho você! Meu Deus, cara! E agora? aí boa! 6 HP! 6! Mano, vou ter que vazar, porra, velho! Porra, mano! Não, deixa, ah, deixa, deixa, deixa! Ah, eles vão... Eles vão matar o refém, mano! Relaxa, Recruiting. não o refém, tá vivo. Eu aí. Eu tô, eu tô assistindo não, o Páscoa ganhar, que Páscoa. eu canto. Eu muito burro, mano. Quero nem saber, que né? ganhar, Fica aí, galera. Fica aí que eu tô aqui, ó, protegendo vocês. Deixa o refém morrer, Páscoa. A gente ganha. É, mas é um cabaço mesmo. Não, não, não, Páscoa. Não. Você tem que deixar de ser consolista, cara. Você tá uma Porra, mano. Keep the hostage <risos> safe, hostage approaching. O ou seja, quem morreu não volta mais. Até a próxima. Fica de olho aí, nós vamos conseguir essa parada. Né? Ui! Tem um cara explosivo! Galera! Vocês estão ouvindo? Nossa, uh! dá muita agonia esse maluco, mano. Uh! Uh! Eles vão matar o refém, fica. Ô Diego, cuidado. Deixa eles matar o refém, mano. Não! Você tá maluco as costas Diego dentro da... as Ainda. costas Diego Que? Me ajuda o Páscoa! Salva aqui Páscoa, salva aqui ai, ó ai, Boa, boa Elton! Ah, ah, é só fica vivo Páscoa, só fica Alguém vivo! Alguém levanta o Elton aqui mano Caralho, tu tu tá a direita, a Fáscoa, tem cara aí, tem Fáscoa, a direita, o tem Fáscoa, cara. levanta os cara. Isso! O cara tá Eu matei. Pô, é, você deixou aquela paradinha. Aquela... Sem comunicação. Olha, olha, ah, tu... é, você acha que eu não foi pra hack, velho? <risos> <risos> <risos>